Agora é a hora de falar, talvez, aí com um dos maiores talentos da natação brasileira de categoria, talvez aí desses últimos anos, um dos caras... Se você não for o melhor nadador de categorias, porque são vários, você estaria, sem dúvida nenhuma, entre os mais versáteis, né? Sim. Então, eu, Stefan Steverink, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é qual é o teu melhor estilo? Pinto, e qual é o teu pior estilo? Costas. Você acha que você acha que é mal de costas mesmo? É, é que... Já eu... foi campeão brasileiro de costas? Sim, mas eu nado muito bem os quatro estilos. É... Só que o costas é o que tem menos performance. Menos performance. Se você fosse descrever um pouquinho, Stephanie, eu sei que você começou numa escola pequena em São Paulo, né? E Isso. você começou... O seu irmão é que entrou na equipe competitiva primeiro, e você foi Sim. uma sequência dele. Né? É, eu sempre fiz muitos esportes, que esporte bom, você fazia antes da natação? Fazia futsal, judô, natação. Tu então era bom ou não? Era bom. Eu tive que uma Humilde hora Eu bom. tive que escolher uma hora entre judô e natação. Aham. E aí eu escolhi natação porque meu irmão fazia natação também. E até que faixa você chegou no judô? Ixi, era laranja aí... com amarelo. Laranja com amarelo. É. Bom, aí você chega na natação. Uh, inicialmente você é federado pelo Centro Olímpico é o seu primeiro clube de federado, não é isso? Não, isso. você falou pelo Corinthians é, eu, também Eu era polo do Corinthians, que é academia semi isso. mas era quando eu era mirim aí quando eu fui para o Centro Olímpico que eu me federei mesmo para nadar paulista Bom, aí quando tal. você começa esse processo competitivo inicialmente você já tem uma prova ou ainda não? Um estilo talvez? Eu sempre fui nadar várias provas quando eu era petisa eu nem entendia direito sobre polivalência, sobre escolher uma prova. Então eu sempre fui nadando e acabou que no começo eu me destacava mais no borboleta e nas provas de borboleta e também nas de crawl. Então até o Petis 2 foi essas provas mesmo. Bom, o Stefan, sabe que essa entrevista que é um pouco diferente de tudo que tu já respondeu. A galera é. gosta de falar do teu pai, da tua mãe, do é. Brasil. Isso aí é. para mim já está mais do que batido. Verdade. Eu que acho que a galera quer saber mesmo qual é o segredo do Stefan? <risos> Acho que é, é mais treino. Você treina, você treina bem? Treino. Treino, determinação. Você falta treino? Não, nunca. Olha aí, que legal. Eu gosto de nadar, é uma coisa que, ah, que me faz feliz mesmo. Então, a primeira coisa que um nadador tem que ser, né? Tem que gostar de natação. Tem e, que sabe querer tempo, nadar. Tem um grande treinador americano chamado Ed Reese, Um técnico da Universidade do Texas. Foi técnico de inúmeros nadadores e... E ele diz o seguinte, ele tem uma frase que é 80%, perdão, 100% das pessoas gostam de ganhar, né? É. Mas os, os apenas 20% delas odeiam perder. Isso. E 80% dos grandes nadadores estão nesses 20%. Verdade. Porque o, o, o gostar de ganhar é fácil, né? Mas o lidar com a derrota é mais é. difícil, né? Você lida bem com a derrota? Eu lido. Na, na hora do momento é, eu posso ficar um pouco triste, um pouco decepcionado, mas quando eu vou treinar e lembro daquela derrota é o que me faz treinar mais forte. O você querer... chora quando perde? Já chorei várias vezes, agora eu lido um pouco melhor com a derrota, mas aí eu sempre guardo essa raiva para treinar bem. Alguma vez você se recusou, por exemplo, a ir ao pódio para não receber a medalha que você não, perdeu? Nunca. Eu acho... Um desrespeito, né, com os dúvida. outros atletas. Você tem que ir lá, porque você nadou, você treinou, e tem que respeitar todo mundo também. Bom, vamos lá. 2017, Brasileiro, Porto Alegre, espetacular. Sim. Brasileiro, 2018, de inverno e verão. O de inverno foi em Santos. Eu, eu, eu não diria que ele foi espetacular, ele foi bom. Foi bom, não bom, foi excelente. Correto. Mas já no final do ano, foi bom. Muito bom. É. 2019, os dois foram muito Sim. bons, né? Ainda tem aí o Copa CBC, ainda tem aí o Chico Piscina. Sim, né? Qual foi a melhor competição no Brasil do Stéphane Steverinho? Eu acho que foi esse último brasileiro, mesmo, porque foram um os melhores resultados da minha vida. Foi onde eu mais me superei, foi onde tudo nós, aconteceu nós certinho. Falando, nós estamos falando do brasileiro juvenil de verão, em vitória, no Espírito Isso. Santo, lá no Álvares Cabral. Você Sim. ganhou um total de... Seis medalhas de ouro. Seis de ouro. Foram cinco, records, cinco recordes, duas de prata e uma de bronze. Qual foi dos resultados, aquele que mais te uh, te surpreendeu, Aquele que você não não que você tenha ficado mais contente, mas uma, a maior surpresa, foram melhoras expressivas em quase todos. Qual foi a, aquele que realmente te surpreendeu? Na verdade, teve dois, o 1.500 eu até estava ciente, confiante de que eu iria conseguir nadar bem, só que acabou que eu abaixei muito e foi uma conquista imensa. E principalmente nos 400 medley, que foi, é, ah, foi uma uma surpresa mesmo. Porque eu, eu não estava eu não estava tão confiante para fazer esse recorde. Eu queria muito fazer esse recorde, mas eu achava que eu ia ficar lá na linha do recorde. Mas acabou que eu abaixei para 421. E eu fiquei muito surpreso. Fiquei muito feliz. Aí é o seguinte, quando você é, faz esse recorde de 400 medley, Ligou alerta em todos, né? Ligou alerta até do COB que ficou impressionado com o teu resultado. Eu, eu mesmo fiz uma, um comparativo, por exemplo, com as melhoras, né? Que você tem baixado uma média de 10 segundos, uns 400 metros a cada Sim. ano. Isso totalmente fora de qualquer curva de expectativa. Sim. E eu até fiz um comparativo com a, a evolução do Ricardo Prado. E aí, queira você ou não, tem seletivo olímpica esse ano. Você está a 6 segundos de fazer o índice. Eu falando índice olímpico, os 15 é. anos de idade, não é a garantia de que você vai para a Olimpíada, mas fazer um índice parece uma coisa mais ou menos até concreta, palpável. Sim. Você já vê assim? Ah, eu vejo como uma oportunidade, mas não como o maior objetivo da temporada. Eu vejo que nesse maior que eu vou nadar bem, eu vou dar tudo de mim para conseguir, mas eu acho mais concreto que eu... Talvez seja melhor, no final do ano, abaixar desse índice. Olha aí, que legal. Bom, aí você sabe que é, tem uma coisa que também chama atenção nos campeonatos brasileiros, é que muitas vezes você já entra determinado a bater determinados recordes. Eu, eu sei Sim. que você já tem quase como metas a serem cumpridas. E muitas vezes essas metas são executadas estrategicamente, ou seja, eu vou bater o recorde nas eliminatórias e na final eu Sim. nado para ganhar. Essa estratégia, ela é desenvolvida pelo Stefan, pelo Eric ou pelos dois? Pelos o dois. Eric é o treinador. Na verdade, começou com uma proposta, né? Porque teve, quando começou a entrar mais provas, a gente teve que ver... É, e você estratégia. é um cara que foi beneficiado Sim. por isso, né? As pessoas, dá para entender. É. A partir de agora você pode nadar. Agora são... Todas as provas você pode nadar antes, não era um limitado, né? depois passava a ser duas provas por dia, agora você pode nadar todas as provas que você quiser. Então, Isso. por conta dessa superposição de provas, você acabou uh, uh, tendo que fazer algumas estratégias. É, porque eu tinha duas provas principais no mesmo dia, que era o 200 Peito e o 1500. E dos, é, 1500 é o que mais cansa, né? que é sempre na final, e 200 Peito, eu. Teria, eu conseguiria bater o recorde de manhã e de tarde. E acabou que eu, conversando com o Eric, a gente fez uma estratégia para chegar bem no 1500, porque nos primeiros anos que aconteceu isso, eu tinha adversários também, né? Com certeza. Muito, adversários muito fortes, como o Balan e o e eles só iriam lá dar aquela prova. Aí eu tinha que ter alguma estratégia para me recuperar bem e chegar bem naquela prova. Teve uma coisa interessante que aconteceu em Porto Alegre, você saiu da prova que você era campeão já há vários anos, recordista em outras categorias, inclusive, que era o sem peito para nadar os 400 livres que era uma prova que você corria o risco de ser batido isso. É. como é sair de uma prova sua para nadar uma prova que o técnico te coloca, que desafio foi esse? Ah, foi eu não encaro isso como um desafio acho que foi mais me beneficiou isso muito porque é, eu tava Você não assistiu muito... sem peito com uma cara de... Assisti. Ah. Eu poderia ter ganhado. Mas aí, pra mim, tava mais perto o recorde de, quatro, de 400 livre do que de sem peito. E eu na, tava nadando bem as duas provas. Eu tava com um aeróbico incrível. E eu acho que a melhor escolha mesmo foi ter feito 400 livre. E, porque ficou um segundo acima do recorde. Nunca tinha feito abaixo de 4 minutos. Foi uma foi conquista bem legal. também. É legal. Vamos parar de falar bem do Stefan. Vamos começar a falar um pouquinho mal do Stefan. Onde é que o Stefan peca no treinamento? Eu acho que em, em reclamar. Eu reclama? não reclama muito, mas quando eu reclamo... Você, você é um cara vocal no treino, é isso? É, não muito. se expressa? É porque é eu sempre faço tudo tudo forte. Eu sempre faço tudo que o Eric pede. Mas dá uma sempre reclamadinha. Sempre quando é. eu não consigo, que eu aumento um segundo muita raiva e acabo explodindo ah. um pouco, aí isso é que eu tenho que melhorar. Não, talvez, você, talvez você tenha um pouco de dificuldade em digerir algumas isso. coisas que você não consegue fazer, é isso? É. É. Mas por exemplo, tem algum tipo de série que você não gosta? Fala especificamente, poxa, eu não gosto de bater perna, eu não gosto de fazer braço, não gosto de fazer séries longas, tem algum tipo de série que você não gosta? Não, todas as séries que o Eric me passa... Eu coloco um objetivo na hora, então ele explica a série, aí eu monto na minha cabeça um objetivo que dá pra fazer, e aí eu faço a série com esse objetivo. Então, nem tem como a série ser tediosa, né? Entendi. Porque eu vou fazendo a série com objetivos, e aí se eu não consigo eu tento de novo no próximo tiro, aí se eu conseguir eu tento abaixar mais um segundo, e aí vai sendo assim como eu Tá, então assim. aí eu já encontrei um cara que é dedicado no treino, agora eu vou pra, pra competição. Na competição, onde é que o Stefan poderia ser melhor? Na saída, nas viradas, nos fundamentos, nas chegadas? Eu acho que em detalhes mesmo, assim, como saída, um pouco mais do submerso. E eu acho tem, que é mais tem, tem algo específico que o Eric bate muito em você? Mais o, o submerso e submerso. também um pouco na saída. Eu faço... Eu ainda não consigo melhorar esse detalhe. Entendi. Que às vezes perde um, um segundo para prova de 200, que é muita coisa. Mas isso. E aí se você, até ainda nessa linha de tentando melhorar e tal, é, aonde, por, aonde, por exemplo, se você vislumbra algum nadador, é, que quando você olha para aquele nadador, ele serve como referência para você? Você pode ser um nacional ou um internacional? Ou até os dois? Ah, sempre tem o Brandon o léo de Deus, são caras que me inspiram muito nos resultados, tem o Kaleb só que ele é mais velocista, e, e também o, o, o Sun Young, onde ele nadou aqueles 400 metros 200 ah são caras que nadam bem, que eu me inspiro muito, eu sempre estou lá vendo as médias dele, do que eles fazem em cada prova. Você é, é um fanático por ser... natação né? Eu... Eu sei porque a gente se fala muito sempre com uma, bastante frequência. Você é um cara que você gosta de natação, é né? um Sim. cara que vibra com natação. E você está motivado para esse troféu aí para a seletiva, Lu? Eu estou bem motivado para pegar um pódio. Um Olha dia. aí, eu quero pegar muito pódio, nem que seja em um terceiro lugar. Mas estar naquele pódio vai ser uma conquista para um cara de 15 anos. Quando é que você faz aniversário? 27 de fevereiro. Então já vou ter 16. Olha é um aí. cara de 16 anos. Ah. É um plano, é um outro objetivo até lá, que caso saia esse índice olímpico, também vou ficar muito feliz, mas é, tudo depende. Olha, sabe que a gente tem uma, uma coisa que a gente fecha sempre nas, nas entrevistas, que eu chamo de eliminatória final. Você vai ter a chance e a oportunidade de apenas dizer uma palavra em relação às duas que eu vou te colocar aqui, tá certo? É, Isso foi as Ah não, você me diz aí, tá vamos bom. lá. Peito ou Medley? Medley. Curta ou longa? Longa. Séries de braço ou séries de perna? Perna. Ganhar uma prova ou bater um recorde? Bater um recorde. Olha que legal! Ah, essa aqui já. São Paulo ou Recife. Ah. Eita, pega. Ah... <risos> São Paulo. Passar na frente ou voltar mais forte? Voltar mais forte. Chico Piscina ou Campeonato Brasileiro? Brasileiro. E a última, Brasil ou Países Baixos? Eita, filho. Uh, agora é Brasil. <risos> Aí, garoto, tá de boa, tá de boa. Olha, é. gente, esse é o Stefan Steberink, Um prazer, sucesso pra você, desejando Obrigado. pra ti felicidade. E, e tenho certeza que você vai continuar enchendo de orgulho a sua família, seu treinador e a turma da bebê. tá bom? Beleza. Sucesso Obrigado. na seletiva. Valeu. Valeu.